Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a mágica da moeda mordida. Se você for uma criança, não tente morder uma moeda na sua casa. Moedas são sujas e você pode quebrar o dente tentando morder uma. Vejam essa moeda. Uma moeda de 25 centavos. Deu pra ver? Deu pra ver certinho? Bom, eu vou morder ela. Muito saborosa. Mas eu não quero perder dinheiro, então... Ela volta O que acontece é o seguinte Se você quer saber como essa mágica funciona Assista o vídeo até o fim Se você não quer saber, pare o vídeo agora É sério, pare o vídeo agora É o último aviso Então eu vou explicar Funciona assim Essa moeda Vou aproximar aqui o foco Essa moeda, ela é dobrável Você pode ver aqui, ó que ela tem uma fenda, ela já é cortada e ela tem uma fenda na lateral onde passa um elástico e esse elástico você dobra ela e ela volta ao normal então quando eu mordo eu estou na verdade dobrando ela para baixo, segurando com o meu dedo e mostrando de frente e é assim que funciona essa moeda você pode encontrar em qualquer loja de mágica ela custa em torno de 30 reais e é um truque bem legal para você entreter as crianças nas festinhas então espero que vocês tenham gostado até mais!